Oi, gente, estou de volta com mais um Kátia Responde e nós selecionamos aqui uma pergunta muito interessante que é muito comum nos assinantes do canal, pessoal aí me perguntar sobre dor emocional Dor emocional é uma das piores dores que existe muito pior, às vezes, do que dor física Então, nesse vídeo, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre como se libertar disso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 é ser felicidade Eu vou ler aqui a pergunta do Luan Furtado que diz assim Estou passando por momentos de angústias de perdas de desespero e dói muito a dor emocional espero sair se poder me dar alguma palavra sobre isso agradeço amo seus vídeos está me ajudando muito fico feliz que os vídeos tem ajudado muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens de agradecimento e isso aquece o meu coração Nem sempre eu respondo a pergunta no YouTube porque são respostas extensas que eu gostaria de dar Então, eu estou tentando selecionar algumas perguntas assim que, vai, que eu possa falar durante mais tempo e ajudar mais pessoas com essa resposta Então, sobre a dor emocional Se você acredita que eu não sofro dor emocional, você está muito enganada. Quando eu tinha assim uns 16, 17 anos, eu fiz um curso de filosofia, onde o professor disse assim Pela visão filosófica, a dor é veículo de consciência. E eu, na época, não entendi muito bem isso. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo. A dor é o elemento que nos impulsiona a querer sair do estado de sofrimento E o estado de dor e sofrimento é um estado ao qual nós todos, 7 bilhões de habitantes deste planeta estamos sujeitos porque aqui onde vivemos é o reino da dualidade Então, na minha visão, eu entendo que em algum momento não sei por qual mistério a gente desejou viver a experiência terrena a gente desejou viver a experiência da dualidade e que desejo é esse que a gente tem? a gente tem o um desejo por sentir é como quando a gente está em casa assim, e está tudo bem né? pensa você num domingo na sua casa e está tudo bem, o dia está lindo você tem uma comida gostosa Tá tudo bem, você tá em paz e você pensa: ah, acho que eu vou assistir um filme. E você liga ali seu Netflix e escolhe um filme de drama, de suspense, de aventura, às vezes até de terror. E você vive aquela emoção desse filme. Na minha imaginação, eu acho que é mais ou menos assim: a gente é, a gente é ser espiritual. Eu vivo dizendo isso, que somos seres espirituais eternos e perfeitos, que, que a gente vem aqui viver essa experiência. Que mistério é esse que nos fez desejar a experiência? Do meu ponto de vista, é o desejo por sentir. Porque quando eu vivi minha experiência quase morte, ou quando eu entro em meditação profunda e entro em absoluta paz e unidade com tudo, é perfeito, é maravilhoso mas não existe ali esse sentir aqui o sentido tato de pegar alguma coisa de abraçar uma pessoa de sentir no paladar uma coisa gostosa não tem isso é só a paz e a unidade então a gente de alguma forma tem esse desejo por sentir só que aqui é o reino da dualidade Onde só é possível sentir esse prazer que a gente tanto quer quando a gente experimenta o seu oposto E é como um pêndulo, assim, a gente vai para um lado e a gente experimenta o outro Porque é o modo como as coisas funcionam na dualidade A gente entende o gostoso no paladar quando experimenta aquela coisa amarga a gente entende o tato macio e perfeito da pele de outra pessoa quando a gente experimenta a aspereza, cai no chão e rala o joelho Entende? Então, aqui é essa dualidade que a gente experimenta o tempo todo como a pessoa que ligou a Netflix, como eu disse, ligou ali para ter uma experiência emocional à distância de um filme Só que aqui o papo é outro, né? A gente entra dentro do filme e vive como se a gente entrasse dentro do videogame né? A gente vive tudo isso Experimenta a dor experimenta o prazer A dor e o prazer Agora, por que a dor é veículo de consciência? Por quê? Quando a gente experimenta a dor e é difícil, a gente quer sair dela e a gente faz uma força assim para alcançar um outro lugar em nós. Um outro lugar em nós. Então perceba que a cada experiência de dor que você teve, logo depois dela, quando você saiu, o seu lugar de consciência se tornou outro. Como eu disse, se você pensa que eu nunca vivi dor emocional Muito enganado Tem até um vídeo que eu falo disso, assim, né? Dos professores espirituais que aplicam a prova Eu adoro estudar espiritualidade Eu adoro estar com mestres espirituais no mundo inteiro eu vou atrás deles, faço workshop deles Fico em retiro com eles, fico amiga deles Adoro tudo isso e toda essa informação que eu recebo deles, assim como essa informação que você está recebendo agora, ela entra em você, olha, aqui. Assim como a informação que estes professores passam para mim, entram para mim aqui, olha. E eu sou boa aluna, eu presto atenção, e eu entendo os conceitos. Mas na vida, na experiência, o seu professor espiritual é aquele que está ali aplicando a prova Ah, será que você entendeu mesmo aquilo que foi dito sobre espiritualidade expansão da consciência? Vamos ver! Então, o Luan, que pergunta, né? pede se eu posso dar alguma palavra sobre essa dor emocional que ele espera sair, que você, Luan, espera sair eu tenho a Palavra, a partir da minha experiência Uma pessoa na minha vida tem sido um grande professor espiritual porque me aplica a prova da dor emocional de novo, e de novo, e de novo Então, agora, depois de bastante tempo né, vivendo essa experiência eu me coloco do lado de fora dela e vejo assim Por que doeu? A minha resposta é porque eu tinha uma expectativa de um resultado Eu tinha uma expectativa de como eu gostaria que fosse aquele relacionamento Uma expectativa de como eu gostaria que aquela pessoa se comportasse Uma expectativa de futuro Uma expectativa de modo de convivência mas essa expectativa não aconteceu, então, por que dói? Porque eu tenho um apego a uma necessidade, a uma expectativa que não se materializa E não se materializa, e não, e não, e não, e é diferente Então, essa dor que vem no meu coração, assim, a dor do coração partido É a dor que diz para mim assim, ah... Não tenha nenhum apego, nenhuma necessidade, nenhuma expectativa porque o amor é apenas amor Se você ama uma pessoa que partiu porque morreu porque foi embora para outro lugar porque resolveu viver outra experiência com outra pessoa o amor ainda existe porque o amor é essa energia que só é que só ama, que deseja o bem, não importando a escolha que a outra pessoa fez Ele só ama E a sua experiência de amor é essa Eu amo Essa é a experiência verdadeira A experiência contrária que provoca a dor Lembra que eu falei que tem os dois, né? O prazer e a dor O prazer é esse Eu só amo E é isso que você gosta de amar, de sentir o seu coração aberto. A gente linka isso com expectativa, desejo, apego, carência, uma série de coisas, e quando aquilo não vem, o coração faz isso, ah! fecha, e é por isso que dói. Então, o motivo da dor não é porque aquilo não aconteceu exatamente, ou porque a pessoa se sentiu diferente, fez outra coisa diferente o motivo da dor é porque aquilo que estava assim ó, que é o seu estado natural de amor, faz assim e dói dor de coração partido deveria se chamar dor de coração fechado porque na verdade é isso que dói aquela pessoa que está ali ela não é nada mais nada menos que o agente da sua mudança aquele que te diz assim, olha que o coração fechou e estava aberto antes Como é que a gente pode fazer para ser diferente? E agora eu quero compartilhar com você, com o Luan com você que está sofrendo emocionalmente, o que já sofreu, o que sofrerá o que funcionou para mim Para mim funcionou anos atrás quando eu li um livro chamado Um Retorno ao Amor A autora se chama Mary Ann Williamson e ela conta uma experiência dela com um cara com quem ela estava saindo. E esse cara não apareceu num encontro que eles tinham combinado. Sumiu! E sumiu por duas, três semanas depois. Não, nem ligou para falar nada. E ela teve essa dor do abandono, da rejeição, de não se sentir importante, de tudo isso. E como ela não podia fazer nada a respeito disso ela criou um mantra pessoal Esse mantra era assim Fulano de tal, eu te amo e eu te entrego ao Espírito Santo Ela dizia Espírito Santo, mas significa assim Fulano de tal, eu te amo e eu te entrego a Deus Eu te amo e eu te entrego a uma força maior que cuide disso que eu não sei cuidar porque eu tô só sofrendo, tô só com dor então, eu ouvi, eu li isso no livro, e ela conta depois como ela se curou através desse método, e eu fiz a mesma coisa, então, eu repetia para mim, Fulano, eu te amo, e eu te entrego ao universo. Ei, fulano, cada vez que eu pensava nele com dor, eu te amo, eu te entrego a Deus, eu te entrego ao Espírito Santo, para que essa força tome conta de algo que eu não posso tomar porque eu não tenho poder algum sobre o resultado sobre o que a pessoa sente, sobre o que ela quer fazer sobre absolutamente nada, eu não sei, eu sou absolutamente ignorante, eu não sei então, que outra força tome conta, uma força que sabe mais do que a pequena Kátia a força que sabe muito mais que eu, conduz E para mim, isso foi maravilhoso e ao final dessa experiência, eu senti a minha consciência mais expandida e Eu tive outras experiências com a mesma pessoa e cada vez mais eu sentia a minha consciência mais expandida Hoje, eu posso dizer que observo mais, sem sofrer e percebo quando o meu coração que deve viver assim faz assim um pouquinho e eu percebo ah, tá fechando qual é o meu papel aqui? o meu papel é abrir de novo quando eu expando a minha consciência compreendo mais o meu coração abre mais e eu amo independentemente do resultado eu espero que essas palavras tenham te ajudado, Luan e tenho ajudado muitas pessoas que fazem perguntas semelhantes para mim sobre como superar essa dor tão forte emocional Eu tenho uma palavra Agradeça Agradeça muito a essa pessoa que é o seu professor espiritual do dia a dia que te mostra, olha, fechou seu coração? Abre aí Abre aí porque esse é o nosso único caminho um beijo para você e olha, coração aberto! Deixa para mim aqui o seu comentário se essa minha resposta te ajudou ou não se você tem algo mais para dizer sobre isso dê uma curtida no vídeo porque assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta e Se você ainda não é assinante do nosso canal Assine o nosso canal e acione o sininho de notificação porque eu estou sempre lançando novos vídeos Dê uma olhadinha no descritivo do vídeo se você quiser, de alguma forma, me encontrar porque eu tenho feito vários eventos presenciais e quem sabe a gente se encontra Deixo para você o desejo profundo de que seu coração se abra cada vez mais Um beijo!